Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um conversa com Zé Márcio aqui, nosso encontro semanal com o economista chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Hoje temos um convidado super especial, que é o Felipe Salto. O Felipe Salto é economista pela pela FGV, também é mestre em administração pública e governo pela FGV também. Eu sou Juliana Andrade, sou jornalista aqui da Casa, e hoje a conversa vai ser sobre precatórios, sobre auxílio Brasil e tudo aí que tiver mais é, fazendo um balanço, fazendo um burburinho na nossa economia. Seja bem-vindo, Felipe. Zé, boa tarde. Obrigado, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Felipe, eu quero agradecer a sua presença. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É a segunda vez que você participa aqui. Eu acho que é ótimo. Vamos conversar um pouco sobre essa questão fiscal que está aí no auge, gerando preços aí na economia brasileira. Certinho. Ótimo, professor. Bom, obrigado. Vou... Eu vou abrir aqui a nossa conversa só para dar o start, depois eu saio e vocês continuam o bate-papo. Felipe, eu queria trazer um pouquinho a sardinha aqui já para o mercado financeiro. É o seguinte, bom, o mercado precifica aí a taxa de juros longa com base na nossa política fiscal, certo? E aí nós temos agora uma curva alta se abrindo, traduzindo em um fiscal... É, não muito bem controlado, o DIF 28 a 10,78, DIF 29, 10,90, DIF 30, 11,05. Eu queria entender de você, você acredita que o mercado está confiante em relação à nossa política fiscal, ou está aí num clima muito pessimista, é, enfim, a curva está próxima ou muito descolada da realidade que você enxerga? Como é que você faz essa leitura de precificação do juro longo? Juliana, excelente pergunta, agradeço pelo convite do professor José Márcio, sempre um prazer estar aqui com ele e agora com você também. Deixa eu lhe dizer, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela em separar o joio do trigo, porque há uma série de mudanças importantes do lado positivo na área fiscal, por incrível que pareça, a despesa recorrente, quando a gente retira os dados atípicos de combate à covid está em leve queda real em relação a 2018. Por outro lado, todas essas mudanças em tramitação no Congresso, a reforma do imposto de renda, da forma como saiu da Câmara, a questão dos precatórios, que hoje, para mim, é o principal vetor que está gerando essas turbulências, e a precificação de um prêmio maior pelo risco na curva de juros, como você bem elucidou. Então, o mercado, eu acredito nas forças de mercado, eu acho que Estado e mercado tem que conviver, são as instituições fundamentais em qualquer democracia e num país é, capitalista, como é o nosso, com uma orientação dada pela Constituição é, de 88, a Constituição Cidadã, que é uma Constituição que prevê um estado de bem-estar social, que não é um estado pequeno. Então, essas coisas precisam conviver. As regras fiscais ajudam nessa matéria, porque dão uma certa previsibilidade. Ora, quando o mercado percebe que há uma turbulência, que há um risco de perda de credibilidade, despesas obrigatórias que não vão ser pagas, mudança no teto de gastos, que afinal de contas se tornou a principal âncora né, das expectativas é, nessa área fiscal desde 2016, 2017. Então, começa -se a se um risco maior. Esse risco maior bate na taxa de juros, e é isso que está acontecendo. Eu, eu não acho que o mercado está certo nem está errado é apenas a precificação de uma realidade concreta. É muito bom, Felipe. Eu concordo inteiramente com você. Quer dizer, realmente o mercado só precifica. Está lá no preço, é porque a realidade é essa, tá certo? Agora você tocou num ponto que eu tenho, que eu tenho observado, que eu acho que é super interessante, que a gente tem um paradoxo, né? Quer dizer, por um lado, nas questões estruturais, parece que a economia brasileira, a, a, a questão fiscal no Brasil, está indo relativamente bem, né? que a gente tem uma redução na relação à dívida PIB, uma redução nos gastos como proporção do PIB. É claro que uma parte disso tem a ver com inflação, mas uma parte também tem a ver com o fato de que os, os gastos obrigatórios estão crescendo menos do que se esperava, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Ao mesmo tempo, quer dizer, o risco fiscal tem aumentado, é, a precificação do mercado no risco, no risco fiscal tem aumentado sistematicamente, tá certo? Desde é, de dois meses para cá. Né? E basicamente isso tem a ver com ameaças ao teto do gasto. Na minha você concorda com essa afirmativa? Você acha que é, é esse paradoxo, quer dizer, uma melhora estrutural, aparentemente importante na questão mais estrutural, é, a, a, e, apesar disso, a gente ter é, um risco fiscal aumentando, está relacionado com ameaças ao teto do gasto? É, excelente pergunta também, porque, veja, professor, o que eu tenho visto é o seguinte, a dívida PIB, ela ainda representa um patamar que é... 30 pontos do PIB superior à média dos emergentes quando a gente compara com no, na metodologia do FMI, né? transpondo esse dado do Banco Central de 82,7% do PIB, mais ou menos nós temos uma dívida comparável à dos emergentes, que é de cerca de 92, 93. Em razão daquela questão da carteira de títulos livres do Banco Central, que no conceito do Banco Central não entra, né? e no conceito do FMI entra, mas o fato é que de dezembro para cá, houve uma tendência de redução expressiva da dívida PIB. E um fator preponderante nisso foi a inflação. Quer dizer, o PIB nominal, muito influenciado pela taxa de câmbio, pelos preços de commodities, é, o desempenho do deflator implícito do PIB, que para quem está nos ouvindo é a inflação, o nível de preços né, embutido no cálculo do PIB, a variação desse nível de preços, desse deflator implícito que é uma medida de inflação, foi muito mais expressiva do que a do IPCA, por exemplo. O IPCA é com base numa cesta, né, ponderada. A inflação do PIB é a real, é aquela que é calculada pelo IBGE nas contas nacionais. Então, essa ajuda, camarada da inflação, é uma velha conhecida do Brasil. Ela, quando a inflação aumenta muito, a arrecadação aumenta de maneira extraordinária, o PIB nominal sobe a dívida PIB ganha com isso. Ah, mas então foi só isso que aconteceu? Não. Houve também uma melhora do resultado recorrente, né? o resultado primário, aquele que não inclui juros, em bases recorrentes. Se a gente pegar a despesa de 2018 e a despesa agora, sem os gastos de 520,9 bilhões feitos contra a Covid no ano passado, e os cerca de 120, 130 desse ano, nós vamos observar que, a despesa está numa dinâmica de queda real. Leve queda real, mas estabilidade, leve queda. Então, isso é um dado positivo. Por que, que isso está acontecendo? Porque os reajustes salariais para servidores se concentraram nos militares, as outras categorias não tiveram reajuste, a lei complementar 173, que replicou aqueles gatilhos do teto de gastos e colocou esses gatilhos em operação, ajudou nisso, né? não houve reajuste, não houve muitas contratações. E a previdência, esse é um fator que a gente precisa destacar. A reforma de 2019 começou a produzir um efeito maior do que nós projetávamos, por exemplo, na IF. Veja que, se pegar dezembro, os benefícios de, aposentadorias, de aposentadoria, o estoque de benefícios, era de 36 milhões, 150 mil, aproximadamente. E no dado de julho, do Boletim Estatístico de Previdência Social, diminuiu algo como 100 mil esse estoque. Pode ser efeito da crise, parcialmente, a dinâmica dos postos do INSS, das concessões, de benefícios, etc. Mas, a meu ver, tem um componente estrutural que é o efeito da reforma da Previdência. Então, esses são os dois fatores positivos. A queda da dívida PIB, eu acho que ela vai é, se interromper logo. Né? A meu ver, 2021 nós vamos terminar em torno de 82% do PIB, mas o gasto com juros, professor, ele começou a subir no último dado divulgado pelo Banco Central, está subindo quase 40% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Por quê? Porque, na margem, as novas emissões de títulos do Tesouro estão saindo com um custo médio bem mais alto. Então, isso é um vetor que nós precisamos ficar de olho, porque a dinâmica da dívida não está resolvida. Né? Uhum. Não é, mas, agora, não é um desafio intransponível. Eu acho que, com as coisas certas, a gente consegue transpor isso. E, sobretudo, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o teto de gastos, a preservação ou o abandono do teto vai ser uma coisa crucial nisso. Não porque o teto seja a última bolacha do pacote, seja a melhor regra do mundo, mas porque regra fiscal, se ela existe, ela tem que ser cumprida, tem que ser observada. Se você quer aprimorar, modificar, isso precisa ser feito com calma. O que está sendo discutido agora é uma mudança de caráter oportunístico, né, para enquadrar o pagamento dos precatórios no ano que vem, sem cortar um centavo de despesa. E esse é que é o problema. Então você muda a regra do jogo no meio da partida para vencer, ou para dizer que está vencendo, né? Certo. É, qual a sua avaliação sobre essa proposta, essa última proposta do acordo lá entre o do deputado Arthur Lira, é, o, o presidente do Senado, é, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a, a, a, como resolver essa questão dos precatórios? E, por outro lado, quer dizer, qual, é, qual que você acha que é a melhor opção para resolver essa questão dos precatórios? Como é que você está vendo isso? Olha só, eu acho uma proposta ruim, e vou dizer por quê. Porque a despesa com precatório ela sempre foi tratada como despesa primária obrigatória. Eu acho que até tem uma discussão econômica interessante que a gente poderia fazer se o precatório não deveria ser contabilizado no estoque da dívida, o, o estoque de precatórios no estoque da dívida, e aí os fluxos de pagamento de precatório poderiam ser tratados como amortização. Quando você paga, por exemplo, o, o valor de um título público no vencimento, é uma amortização, não é uma despesa primária. Só que Nunca foi assim, quer dizer, o precatório sempre foi tratado com uma despesa primária, porque não tem contrapartida, etc., esse é o conceito de primário, e afeta a demanda agregada. Acontece que o precatório tem uma natureza muito peculiar, porque ele deriva de decisões da justiça, a justiça demora para decidir a respeito de muitos deles, e esses, esses efeitos aparecem numa, numa data específica. Né? Então, por exemplo, o FUNDEF, que é o fundo da educação lá do Paulo Renato Souza, dos anos 90, está estourando agora o precatório. Né? E, e o programa já mudou, virou Fundeb para incluir o ensino médio, etc. Mas os 16 bilhões do estado do Ceará, do, do Pernambuco e, de, e da Bahia estão estourando agora em 2022. Então, é verdade que o governo tem uma menor ingerência sobre esse tipo de despesa do que sobre outras despesas. Mas faltou ali uma gestão para coordenar esses riscos, porque a Advocacia Geral da União ela é obrigada a prestar informações ao Executivo. Esses dados, em termos agregados, né, saem no Balanço Geral da União todo ano e também é, quadrimestralmente e saem no anexo de riscos fiscais da LDO. Então, faltou isso, mas agora é passado. Não adianta, porque não dá para voltar atrás. O que fazer para o ano que vem? Eu tenho uma proposta que é difícil, é o caminho difícil, que é cortar despesas. Veja, a despesa discricionária, que é aquela não obrigatória, está em 114,8 bilhões na proposta de lei orçamentária anual. É a proposta do orçamento. Se a gente colocar em 104 bilhões pela conta da IFE, isso ainda manteria o Estado em pleno funcionamento, não colocaria uh, o risco de shutdown muito elevado, daria para fazer, seria um nível baixo de discricionária, mas daria... Uh, os 89,1 bilhões de precatórios seriam pagos e daria para fazer um reajuste no programa social, no Bolsa Família, Barra Auxílio Brasil, não para 300 reais, mas para 247 reais ao mês, com a zeragem da fila. Tem 1,6 milhão de famílias esperando na fila, não daria para chegar provavelmente nos 17 milhões de famílias. Agora, se a inflação encerrar o ano de 2021 mais perto de 9% ou acima um pouco acima de 9%, essa conta que eu estou apresentando aqui ficaria prejudicada. Por quê, professor? Porque a folga inicial do teto, se a gente fizer uma conta eh, matemática para ver qual seria a folga inicial do teto com 8 a 8,5% de inflação e depois uma outra conta com 9 a 9,5%, na primeira a gente teria uma folga inicial de 17,2 bi. Então, esses 17,2% mais o corte da discricionária eles se combinariam para ajudar a, a, a, esse, a essa proposta que eu estou aqui explicitando. Se a inflação ficar em 9,96, esses 17 vão lá para baixo. Então, o espaço para fazer os 14 bi adicionais do Bolsa sumiria. Ah, então, o que, que você propõe? Eu proponho uma coisa que não abre o espaço fiscal que a proposta anunciada há alguns dias abriria. Essa proposta de pagar apenas 40 bi e jogar o resto para frente... É, ainda que se pudesse fazer encontros de contas e tal, para não jogar um volume tão grande para frente, ela abre espaço no teto do ano que vem de 48,6. Aumentar o Bolsa para R$ 300,00 com 17 milhões de famílias dá mais ou menos 27 bi. O que, que vai ser feito com os 22 remanescentes, 21,6? Emendas de relator geral. É esse que é o desejo. O desejo não é mudar para cumprir o teto ou para pagar o Bolsa. É para sobrar R$ 20 bilhões para as emendas de relator geral. No orçamento não tem um centavo nesse momento para esse tipo de emenda. Agora, como é que resolve, então? Não tem solução? Tem. Porque o precatório do FUNDEF, a meu ver, ele já é extra-teto. A emenda 95 é muito clara. O FUNDEB, o dinheiro que a União bota no fundo da educação, complementando o que os estados colocam, ele já é extra-teto. Logo, os seus precatórios também são então isso não demandaria PEC, não demandaria nenhuma revolução na regra do teto, só que tem um problema abre apenas 16 bilhões, a outra proposta abre 48,6 bilhões. Bom, mas Felipe, você pode fazer uma composição dessas diferentes propostas, né? Quer dizer, eu acho que pode ser uma solução interessante se fazer uma composição aí, quer dizer, é, pelo que você está dizendo, é possível que é, a, a, a, a sua a, a, a, co a composição da sua proposta, com o que está sendo discutido, acho que poderia sair uma proposta é, bem interessante para resolver essa questão dos precatórios, não? Pois é, eu acho que tem caminhos aí que podem ser adotados. Eu acho que o princípio básico é o seguinte, vamos fazer valer a regra do teto. Ora, agora que a regra vai ser binding, que vai ser uma restrição, nós vamos nos desviar da regra? Aí fica complicado, porque... Até meu colega aqui na, na IFE, o Daniel Cury, ele costuma brincar, a gente até está pensa, pensando em usar esse mote dele para um artigo, que é o seguinte, o Brasil nunca descumpriu regra fiscal. Porque eu nunca por, teve, né? Por, porque, <risos> é, porque sempre muda. Quer dizer, a meta de primário, daí quando a meta aperta, vamos fazer descontos, como o PT fez lá atrás. Agora teto de gastos, aí o teto começou a apertar, vamos tirar o precatório do teto. Imagina, vai demorar dois minutos ou menos para que algum parlamentar proponha, e vai ser legítimo, porque ele é um parlamentar, retirar também a Previdência, retirar os investimentos. Quer dizer, aí a caixa de Pandora vai abrir e você não coloca mais de volta o conteúdo para dentro, né? É, na verdade, nós conversamos com o Bruno aqui uma semana passada, o Bruno Funchal, e o ponto dele é exatamente esse. Por que não tirar os precatórios total, inteiramente do teto nesse momento? E o ponto dele é que o risco de você, uma vez tirado os precatórios, o risco de você tirar outros programas do teto aumenta muito, fragiliza muito o teto. E nesse momento, esse não é o momento adequado para fragilizar o teto. Se você quer efetivamente manter o teto, o importante é reforçar o teto. Né? Eu acho que esse é um ponto é, bem... É importante. Né? Quer dizer, agora, uma coisa que eu acho que é interessante, que eu acho que é importante, é uma coisa que foi discutido lá, quando o teto foi aprovado, eu participei um pouco disso, o fato da gente estar discutindo o teto com essa intensidade toda, é sinal de que o teto é efetivo, né? quer dizer, que o teto realmente está incomodando as pessoas, né? quer dizer, se não estivesse incomodando, ninguém estava falando do teto, né? então, acho que esse acho que é o lado positivo aí do teto, e era uma coisa esperada, né, Felipe? Porque, afinal de contas, é, é, é, o Brasil nunca, o orçamento o, o processo orçamentário brasileiro O Brasil nunca teve um orçamento Que merecesse esse nome né? Porque o orçamento nunca teve uma é, Restrição efetiva Nunca foi binding de verdade Então, quer dizer, orçamento que não é binding Não é orçamento Tá certo? Então, eu acho que é, esse é um ponto importante. Agora, o Felipe, outra coisa que a gente está vendo aí é essa questão do imposto de renda, da proposta de reforma do imposto de renda. Tem duas coisas importantes aí. A primeira coisa que eu acho que é interessante é discutir a própria proposta. Qual é a sua avaliação sobre a proposta que foi aprovada na, na Câmara? Tá certo E a outra coisa que eu acho que é importante que a gente pode discutir depois é a ideia de usar... É, o, o, o, o quer dizer, supostamente pelo que está sendo dito na imprensa, é, o, o orçamento do quer dizer a, a, a reforma do imposto de renda vai reduzir um pouco a, a, a arrecadação tributária em 20 bilhões de reais. Alguma coisa, aliás, o Bruno Fuchal falou isso conosco aqui também, tá certo? É, agora é, é curioso porque, ao mesmo tempo, quer dizer, a ideia a, a compensação do aumento de gasto com o auxílio Brasil supostamente vai ser feita feita com é, o imposto que vai ser cobrado sobre dividendos. Né? Como é que funciona essa coisa? Essa, primeiro, a sua avaliação sobre a proposta, e segundo, como é que é essa coisa da compensação para a lei de responsabilidade fiscal numa, numa proposta que está diminuindo a arrecadação e, ao mesmo tempo, você está compensando com aumento de imposto sobre, sobre dividendos? Bom, primeiro deixa eu fazer um registro público, eu acho que o Bruno Funchal hoje é um dos melhores quadros que nós temos lá no Ministério da Economia, eu concordo integralmente com ele, tirar do teto é um equívoco, é o caminho para você perder de uma vez a regra fiscal, eu até, meu artigo do Estadão, nessa, né, o último artigo, na terça-feira, a gente fala da, do fim do teto de gastos, até o título é esse, provocativo, é, é. É. justamente por causa disso, para dizer, olha, é, tudo bem, a regra não é perfeita, a, alguns setores não gostam e tal, mas deixa essa discussão para quando tiver uma coisa mais calma. Aí a gente claro. pode discutir o indexador, pode ver, etc. Mas eu concordo com o Funchal, acho que é um equívoco tirar, inclusive retroativamente, é, e recalcular. Você vai abrir espaço, obviamente, para aumentar gastos ineficientes, porque você não faz gasto, nós estamos em 1 de outubro, para até dezembro o, or o orçamento ser aprovado, que tipo de investimento que vai ser planejado em dois meses né? e qual a qualidade desses projetos para usar esse espaço aberto. Mas, enfim, é, sobre a reforma do Imposto de Renda, professor, nós publicamos agora uma atualização das nossas contas. né? São contas, é, é preciso fazer um disclaimer, que é difícil fazer essas contas, porque apesar de a Receita ter ampliado a transparência, até nós fizemos um ofício da IFE ao secretário Tostes, que recebeu muito bem, mandou dados importantes, mas ainda faltam dados, a meu ver, individualizados, desidentificados, para a gente poder fazer contas mais precisas. Mas, feito esse disclaimer, o resultado das nossas contas é o seguinte, o efeito global da proposta, incluindo as medidas que a IFE estima e três medidas que a IFE não estima, mas a gente usa o dado da Receita, seria de R$ 34,1 bilhões em 2022... É, tirando esses efeitos é, das três medidas que a IF não estima, que é basicamente a atualização de bens imóveis, a questão das aplicações financeiras e remessas ao exterior. Daria 51,9 bi de efeito. O mais importante é o 34,1. Para 2023, esse valor cai, mas ainda é negativo. É 15,4 bi negativo o saldo do PL na versão que saiu da Câmara. Né? É... E 2024, 16,1%. Por que, que dá negativo? Porque a redução da alíquota de RPJ ficou muito agressiva para 8%. Então, só a redução de RPJ vamos pegar 2023, que seria um ano mais normal, né porque 2022, o efeito agregado fica maior, porque a gente pressupõe que é, se houver a tributação de lucros e dividendos, as empresas vão antecipar, como já algumas estão antecipando, e aí você vai erodir a arrecadação do primeiro ano de vigência desse novo tributo. Mas o IRPJ, a redução é 53,1 bilhões, o efeito de redução de arrecadação em relação ao cenário de referência. A redução da CSLL, mais 11,3 bi. Depois você tem de outro lado a tributação de lucros e dividendos. Nossa estimativa para 2023 é 30 bi. Aí o que, que acontece? Tem duas coisas. A minha interpretação, dos artigos relevantes da LRF a respeito da necessidade de compensação de gasto novo, é a seguinte. Se o projeto contém medidas que reduzem a arrecadação e aumentam a arrecadação, nós temos que ver o agregado. Não dá para pegar só a medida de lucros e dividendos e falar, olha aqui, para 2022, a medida de lucros e dividendos vai dar 9 a 10 bilhões, então isso compensa uma parte do, do Auxílio Brasil, do aumento do Bolsa Família. Não pode. Por que, que não pode? Porque o projeto inteiro é negativo para o erário. Ele é liquidamente negativo. Tem que ver as contas que a Receita vai apresentar em cima da versão da Câmara ou depois que o Senado modificar. Agora, tem uma certa linha, acho que o ministro Paulo Guedes tem ido nessa linha, de, que, de olhar apenas o equilíbrio parcial. Então, você olha lucros e dividendos, dá 30 bi em 2023, a, dá X bilhões na conta dele para 2022, então, isso resolve a questão da fonte orçamentária para fazer o gasto novo permanente. Me parece que não é uma interpretação mais comum, digamos assim. Eu acho que o TCU poderá implicar com, com esse tipo de interpretação e faz sentido, porque a medida no agregado é liquidamente negativa para o erário. Agora, o segundo problema é o teto. Né? Então, tem que resolver tanto a LRF, que é mostrar que tem fonte orçamentária para pagar o gasto, e o teto de gastos, que é uma outra regra que está na Constituição e que, e que diz o seguinte, não importa se você tiver 100 bilhões a mais de arrecadação e o teto de gastos tiver folga de zero, você não pode fazer a despesa. Então, são dois problemas, os dois pratos precisam ser equilibrados ao mesmo tempo. né? Certo. É, o, o Felipe, quer dizer, uma outra coisa que está surgindo aí, que surgiu nos últimos dias, foi essa coisa de prorrogar o auxílio emergencial. É, como é que você vê isso? Como fazer isso dentro do teto gasto? É alguma coisa que faz sentido? Boa pergunta. Como cidadão, eu digo o seguinte, eu acho que a situação das pessoas está lamentável. Né? É um número grande de pessoas na pobreza ou na extrema pobreza, os dados agora da Fundação Getúlio Vargas, do, do CPS, né, do Centro de Políticas Sociais, preocupam muito. Milhões de pessoas entrando em situação de, de extrema pobreza em relação a 2019. Então, como é que você resolve isso sem ser fiscalmente irresponsável? A regra do teto foi inteligente a esse respeito. Existe um grupo de juristas, advogados e tal, é, que acabam sendo muito... querem ser mais realistas que o rei. Mas, a meu ver, está escrito na emenda 95 o seguinte. Se tiver uma situação intransponível, de calamidade, a exemplo de calamidade, de guerra, a pandemia entra nisso, você pode fazer o crédito extraordinário. Então, o governo é, fez a PEC emergencial em março e colocou na PEC o auxílio. Ele, ele acabou amarrando um pouco mais do que precisaria, porque agora, talvez, para fazer uma nova rodada, precise colocar de novo numa outra PEC. Mas a minha interpretação é muito direta. A emenda 95 diz que pode fazer o crédito extraordinário. Se ele estiver bem justificado, que se faça a, a transferência adicional necessária e temporária. Agora, tem que ver o valor, o número de beneficiários e, e mostrar a conta disso, porque mesmo que não entre no teto pelo crédito extraordinário, afetaria a dívida, afetaria o resultado primário. Então, eu acho que nós estamos numa discussão que, é, que, que mostra, de fato, aquilo que o senhor falou, sobre o fato de o orçamento no Brasil estar de cabeça para baixo. Porque, na verdade, 96% do orçamento, de 93% a 96%, ele é dado, quer dizer, é um processo inercial. Nem o executivo, nem o legislativo conseguem debater. Claro que, no longo prazo, essas rigidez, essa rigidez do orçamento vai... Pode ser mais flexível, é o caso da Previdência, que é um gasto obrigatório, mas nós estamos vendo que uma reforma constitucional foi capaz de, em três anos, dois, três anos, é, produzir um efeito redutor no gasto. Né? A mesma coisa pode acontecer nos gastos sociais, se forem bem redesenhados, mesma coisa no gasto de pessoal, etc, etc, etc. Agora, o espaço para discricionariedade é muito pequeno. Então, veja, um gasto essencial como esse, que é o social nesse momento, acaba sendo visto como uma coisa uh, alarmante, que vai gerar um rombo fiscal. Não é por aí. Eu acho que o nosso problema fiscal é estrutural e, como tal, ele precisa ser atacado com medidas estruturais. Não é pagar três ou quatro meses a mais de auxílio que vai ser o problema, meu ver. O que nós precisamos fazer é realizar tudo isso dentro das regras do jogo. Né? Se possível, seguindo o princípio da transparência, o princípio da impessoalidade, e o princípio da economicidade, né, da responsabilidade fiscal na hora de decidir essas despesas. É, eu acho que é possível fazer um, um pagamento de alguns meses adicionais, tem que ter muito cuidado para fazer isso com cautela, mostrando o custo, mostrando é, quais vão ser os efeitos, e também lembrar que está em discussão o Auxílio Brasil, né, para começar já neste ano, talvez em dezembro, é, financiado por aquela medida do IOF, né? e também o governo tentando aí utilizar também a aprovação da reforma do imposto de renda para fins de compensação da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, a sua avaliação é que é justificável financiar é, o auxílio emergencial é, via crédito extraordinário, mesmo, quer dizer, mesmo diante do fato de que a pandemia está melhorando, você está melhorando, reduzindo o número de casos, reduzindo o número de óbitos, ou seja, o, o cenário é relativamente positivo é, para a pandemia, mas ainda assim é, o argumento de calamidade pública, é, o argumento de é, é, imprevisibilidade, continua valendo, essa é a sua avaliação. Pois é, professor, não é uma avaliação consensual, mas eu penso dessa forma, porque é, eu acho que existe o espaço, a regra do teto foi inteligente de prever esse instrumento, né? O Debrun, que talvez seja hoje um dos maiores especialistas nessa coisa de regras fiscais, tem vários papers né? publicados pelo FMI e ele faz comparações de regras, né? ele tem o mais recente, que é o Second Generation of Fiscal Rules, a segunda geração de regras fiscais, que ele mostra o seguinte, olha, um princípio básico, se você pegar nos anos 60, 70, todo mundo começou a adotar limite de dívida. A dívida não pode passar de 1 um trilhão, ou então a dívida não pode passar de 60% do PIB. Depois, houve uma, uma percepção de que a regra não pode ser muito rígida. Você tem que ter algumas válvulas de escape, tem que ter alguma flexibilidade... O teto, apesar das críticas que ele costuma receber, ele tem isso. É o crédito extraordinário, está explícito na emenda 95. Então, pode-se utilizar? Ah, mas não dá para justificar, porque está arrefecendo a pandemia, o quadro econômico parece mais estável, mas, a meu ver, é possível justificar, porque a gente ainda está numa situação de incerteza muito grande, o mercado de trabalho na margem melhorou um pouco, mas ainda muito ruim, desemprego um pouco abaixo de 14%, mas se a gente co colocar a mesma participação da força de trabalho do pré-crise, ainda está acima de 20%. Então, eu acho que há elementos, sim, para justificar. É claro que isso vai precisar ser bem, precisaria ser bem coordenado. Eu não acho que é fácil de fazer. Tem muita gente que critica. né? Você pega o pessoal do direito financeiro, eles ficam de cabelo em pé. Ah, imagina, crédito extraordinário. Era para ter sido previsto no orçamento no ano passado, quando a proposta do orçamento foi enviada... É verdade, mas o Brasil nunca foi é, bom de fazer esse planejamento orçamentário. Na verdade, o planejamento foi demonizado. Se pegar o João Paulo dos Reis Veloso, lá no, no 70, nos anos 70, talvez tenha sido a última grande iniciativa. É, claro, com todas as, as ressalvas, de que era um período de regime militar e tal, mas que teve uma coisa concreta para planejar. Nós não fazemos mais isso. A gente acha que basta ter uma regra fiscal... Basta o Banco Central ser independente, que o desenvolvimento vem. E não vem, porque o orçamento é a partilha do bolo. Nós temos que ver como esse dinheiro está sendo gasto. Eu acho que é nesse sentido que me anima o trabalho aqui na IFE, porque a gente consegue, modestamente, colocar um pouco de luz sobre isso e ajudar nesse debate, né? É, na verdade, essa é a principal função do teto, né? que é exatamente forçar o executivo a definir prioridade. Né? Se eu vou gastar aqui, eu não posso gastar ali. Essa é a principal função do teto no longo prazo, e eu acho que ele está cumprindo esse objetivo nesse momento. Bom, a Juliana já está ali para me dizer que está na hora de, de acabar, quer dizer, muito obrigado, Felipe, um prazer enorme te ter aqui, muito boa a conversa, tá certo? até uma próxima, vamos ver se a gente faz outras conversas aí na frente, afinal, tenho certeza que essa questão fiscal vai ser ainda uma questão super importante, importante nos próximos meses e anos, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Márcio, sempre um prazer estar aqui com você. Eu sempre gosto de dizer isso, que quando eu entrei no meu primeiro trabalho na Tendências consultoria, ainda como estagiário, é, admirava muito a, a você né, na, nas participações, nas reuniões de na discussão de conjuntura, e eu ficava muito dizendo, um, um dia eu vou ter esse mesmo desempenho. E agora nós estamos aqui com essa oportunidade de debater as questões importantes para o país, né? Então, um prazer, sempre um prazer. Obrigado também, é, um Juliana. Prazer é todo nosso, muito obrigado, muito obrigado aí pelo. É isso, pessoal. Então, esta foi a conversa entre o professor economista-chefe aqui da Genial, Zé Márcio Camargo, e Felipe Salto, diretor executivo da IFE. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu joinha, o seu comentário também. Não esquece de salvar, de compartilhar e de se inscrever no canal da Genial Investimentos para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente tem aí, ó diariamente. E lembrando também que agora a conversa com o Zé Márcio é publicado no canal da Genial Investimento aos domingos e não mais às segundas-feiras, certo? É isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Música